Família, dando sequência Do meu lado direito é o MVN E do meu lado esquerdo é o Gaflow Gaflow na voz, 30 segundos DJ, quando você quiser, aperta o play Solta a nós, vai que vai Caralho, DJ Ó, velocidade no ar, ó <risos> Só tem duas opções, deixa eu virar. Yeah. <risos> Matou o <risos> Aí derruba ele sim, pô. Ei, sem grito pra acabar com esse comédia. Cê sabe, mano, que cê sempre tá na média. Desse jeito, cê pode até tentar. Mas infelizmente nessa pista não vai me alcançar. Beat stop, matei. E esse cara, tirei. Eu nem peguei uma block, mas da lista já saquei. E esse mano que é fraco, cê já sabe, cê é chato. Pra te matar, eu nem preciso de contato. É só palavra, argumento. Investimento é talento, é coisa que cê não tem. No beat é sentimento. Então curte esse momento pra ver se faz movimento pra ver se tem um aperfeiçoamento você vai perder pra mim no sofrimento pra você eu não falou nada no final é só lamento aí ó só lamento e aí MVN vai deixar pai? vai deixar falou bolão descarrega filho 30 segundos para a MVN vai! Nossa. deixa eu cair agora oh, A minha rima, que agora que eu te falo a ideia te cala Você já até me chamou de comédia Ele vai ganhar de mim Ah, que grande piada Então você pode falar, você tá ligado Que agora eu te falo, mano, que eu sou do mal Você vai pegar sua gota e pode falar pá, pá, pá, hoje eu paro o MC Falso, então chama minha rima de parafal Então você pode falar, meu mano Que agora eu tô chegando E eu vou fazer que é a ideia é hilária Eu vou pegar do seu corpo esse ouro Vou chegar e vou fazer logo a minha medalha então você pode ir pra meu mano, que agora tô falando. Então você pode ir pra que é seu fim. Agora você perdeu, vai perder de 2 a 0. Com certeza, depois disso você vai lembrar de mim. Aê, tá na mão de vocês, vocês ouviram o primeiro round. Vocês decidem pela ordem de rima. Barulho para H flow. Oh. Oh. Oh. <risos> é. para H -Flow Barulho para a MVN. Oh. Oh. Gaflou? MVN, mas zero MVN terminou a volta de DJ quando você quiser aperta o play, só tá nós vai que vai. Você pode passar, tá ligado? Que agora tô fazendo, vou fazer mais que um show. Ah? Você quer fazer? Então deixa que eu te ensino como que faz uma cantada. Talvez um speed flow. Você quer que eu faça um speed flow, Você tá ligado? Que agora eu tô chegando, vou bater na sua cara. Você tá ligado, meu mano? Você deixa mesmo. Então. então agora que eu vou bater na sua cara. Ah? Olha só o que eu vou fazer. E agora que esse caiu é o gosto. você tá ligado, meu mano? De casa eu vou botar com seu pescoço. Ei, você tá ligado, meu mano? Que agora é então. Com esse MC, vou deixar o pescoço dele no chão. Então você pode fazer, tá ligado? Que Agora Zida é avante, você é Lampião Então chama a minha rima até de volante É, gaforra Vou perder de 2 a 0, vamos ensinar essas molecadas a ter respeito Vem Ai. com nós daquele jeito então Vai, vai perder de 2 a 0 Fica moscando, DJ, sorta nós fi! vai Vai, vai <risos> É papo de visão, ele é volante É o primeiro que eu vejo que é sem direção Aí menor pra ver se cê não esquece E As medalhas nem sempre é dada Para quem merece é 2x0 Vai lá no Nero pra gravar essas rimas Porque cê desanima quando vai Não coloca pra telha, lá pra, pra cima Cê falou até de piada, porque cê é um comédia Essa que é a sua jornada, é stand-up Que cê tá fazendo isso, não é um ataque Por isso cê é fraco, cê não vai aguentar um baque Morô, é parafal menor Cê é fudido, rimando desse jeito Não é parafal, parafalido igual você, na moral, pegar aqui essa visão Ele quer mandar o speed, mas faltou informação Por isso eu aprendi, te olhei pelos desesperos Você quer mandar o speed, eu já morri por esse erro é. <risos> Quer falar que é velho, sem falar que é velho fazer rima com o Nero, mano <risos> Caralho, só os tiozinhos Aê, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem Barulho para MVN Vamos Barulho para Gaflow! Para aquela parou, hein? Para bate e volta. Quem vai? MVN começa. Tem decisivo. Round de DJ. Quando você quiser, aperta o play. Alegado que agora eu mando esse cara e já saiu dando mortal Eu sou o que ele falou ser é um comediante Mata, piada mortal Então cê pode passar, cê tá ligado Que agora eu vou falando aqui no proceder Já que a gente tá falando até de quatro eu sou amado. Só que ele, hoje é você que vai descer Ele fala que é o Coringa Então vai lá assistir meu vídeo Depois do fim desse filme seu final vai ser suicídio Aê, morou pra você pega essa visão Mas calma que cê tentou Mas cê tá na contramão. Então cê pode ir pra meu mano Que agora tô chegando E agora eu vou fazer esse aqui que é o fino. Então cê pode ir pra, ele falou é o suicídio, desde quando esse é o fim do caminho Que que cê falou? Ninguém entendeu, né? Não, eu acho que cê nem rimou Aê, cê pode até tentar, você tá sem sede Fim pra coiote tonto, não é fim do caminho essa parede Então cê pode pá, cê tá ligado Que agora tô falando essa aqui que é a fita O meu freestyle, eu faço pra Jesus Eu tenho sede, então eu vou lá na fonte Das águas vivas, cê pode pá Na moral não tá legal, cê tá no lugar errado Vai procurar o Universal você vai fazer essa daqui para Cristo Na moral menor contra você, meu Deus diz. Então você pode Amém, Amém, amém, Calma <risos> aí, varão Aí, ah. <risos> Aê, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para MVN Uhul. Barulho para Gaflão Gaflão está na próxima fase, faz barulho, Fabi Ô, meu amigo, você consegue agora? Dá uma enxada aqui no pezinho do papai você vai um pouquinho. Ah, DJ para o DJ foi no banheiro? Então eu toco. Tem recado? Tem recado? Tem. Tem. Oi? Mike aberto, vai.